Você já está morto. O que? E aí galera, beleza? Dragu aqui na área para desta vez trazer como foi prometido antes, como criar o seu time. É bem complicado, mas não é nenhum bicho de sete cabeças. Vocês só precisam fazer esses passos simples que eu irei ensinar a partir de agora. Primeiro passo, encontrar a role dos jogadores participantes ou as roles faltantes para chamar outros jogadores. Seria assim, todo o time é composto por dois tanques, dois DPS, dois suportes, contudo com a variação de acordo com a formação de cada meta. Atualmente é interessantíssimo que vocês tenham na cabeça assim, que sejam dois tanques, um flex, um DPS dois suportes e o que acontece, dois tanques um tanque é o principal tanque, tanque primário e o tanque secundário que é o off-tank, o tanque primário seria o jogador que vai jogar com Reinhardt Winston Orissa pronto, esses três atualmente são os três tanques atuais de verdade que são tanques mesmo o resto é tudo off-tank no caso, que estão na categoria de tanque lá e como é, Off-tank, como é que é? Tanque secundário estariam Zarya, Diva e Road Rog. Road Tá entendendo? Você tem que encontrar jogadores que sejam categorizados desta forma. Entenderam? Dois tanques, em caso, cada um especialista nesses personagens, pois dependendo da composição do mapa, vai ter que trocar herói, não pode ficar, ah, eu sou mono isso, ah, eu sou mono aquilo, não pode, tem que trocar, tem que aprender a andar conforme é o melhor para o um mapa, entenderam? Beleza, na parte de DPS, o engraçado é que vocês tenham pelo menos dois tipos de DPS, por isso que um tem que ser flex, tá, né? porque como existe dois tipos de DPS no jogo, que são os hitscams. Que são personagens que dão tiro certeiro, sem nenhum projétil, tipo bater ou pegou. São fundamentais para alvejar alvos no céu, tá ali, alvos mais rápidos. Então entre eles estariam o Hitscan, no caso, é Soldado, rip, e Reaper. o Reaper é um Hitscan, mas ele é um Hitscan. E o Macri. Beleza? A também entra como Hitscan, tá ligado? Só que ela é mais considerada uma Flanker do que uma Hitscan de verdade. Porque de Hitscan de verdade seriam só apenas o Soldado e o Macri. O Reaper e a Tracer são mais como se fossem Hitscan Flanker Flanker, né? Que eles têm uma missão diferente, corpo a corpo a missão delas. O Macri e os Soldados são os únicos que tem que é, derrotar alvos à distância. E esse outro DPS que tem que entrar no time, no caso, é um DPS. Voltado para personagem de projeto tá ligado? Tipo, o Hanzo, a Mei, o Juncret, todos os defensivos praticamente ele poderia ser. Só que tem um, um, um chanzinho aí, tá ligado? Tipo, não todos os defensivos, pois tem defensivos que entram no lugar de suportes. Para você ver como o meta é bem doido. Então vamos por vez aqui. Você precisa achar pelo menos um jogador que jogue com hitscan, é fundamental. Se você achar um cara bom também de DPS e seja jogador de flanker, aí que é filé mesmo. Aí você fecha seu time com quase chave de ouro. Você só precisa achar agora dois suportes. E entre os DPS que eu tô falando, é exatamente o Genji, que é muito forte. A Tracer, que também é, um, um, é esplêndida. É um, eu acho que atualmente ela é considerada a melhor flunker, pois ela tem uma mobilidade estupenda, inclusive a sombra também é considerada uma flunker, só que para vocês serem perfeitos, vocês não passarem vergonha, sigam a minha dica, a sombra não é flunker, ela, ela é flunker, mas ela entra mais no lugar do suporte, ela precisa ser colocada no lugar do suporte para que o time tenha dano para matar. Pois ela gera os Health Packs e você praticamente tá lá pegando vida ali com ela, beleza? E voltando no caso para a parte dos suportes, existe o Primário e o Secundário. O Primário praticamente é o responsável pela cura, né? É o cara que vai curar. Ou seja, ele é proibido de pegar off-rails. Não pode pegar, tipo, Zeniata não pode pegar Lúcio... Ele só pode pegar coisas que curam de verdade Então, atualmente temos no jogo Apenas dois personagens que curam de verdade A Merce e a Ana São os dois personagens acessíveis Para quem for ficar de suporte primário Atualmente Se você chegar assim Ah, Dragão, eu quero ser suporte Eu quero ser curador really primário Aí você vai jogar apenas com esses dois Acredite E o Suporte secundário é exatamente isso: é o Lúcio, é o Zen, tá entendendo? Ele faz a sombra, ele faz a simeta, ele faz o anão exatamente o suporte. Ele é um cara que vai estar tá ali auxiliando a galera, não necessariamente curando, tá ligado? o tipo, Zenyatta mesmo, que é uma máquina de matar, ele é muito recomendado para segurar sempre o primeiro ponto, pois o primeiro ponto você tem que ficar tudo juntinho, né? confortáveis na defesa. Então não precisa de velocidade, não precisa de um Lúcio lá mandando escola tá ligado? Você bota um Zenyatta e vai segurar. Então, esse suporte secundário, ele praticamente é esses personagens que não dão muito rio. Tem mais a missão de ajudar da cobertura, tá ligado? E assim vai. Eu não vou enfatizar quais os personagens são. Exatamente que você pode utilizar como é, Suporte secundário Para não deixar o vídeo muito grande Beleza? Então galera, resumindo Vocês precisam encontrar Agora, para fazer um time Pelo menos dois tanques Sendo um tanque e o outro off-tank Dois DPS Sendo um scan e o outro DPS De projétil né? Projétil de DPS Dois suportes Sendo um primário, que e o outro, Off Reels, que é o chamado complemento, né? No caso, o suporte primário e o suporte secundário. Entendeu? Beleza? Dá pra entender? Valeu, galera. O vídeo vai ficar por aqui. Era só pra dar um pouquinho do resumo, de uma, ilu uma iluminação no caminho de vocês nessa saga. Mas vai ter mais vídeos e bem mais comentados com cada role que eu aqui citei. Valeu? Abração!